Não conseguir ter um pensamento estruturalmente organizado sobre o que você se dispõe a pensar te causa muitos problemas, pois em meio a uma desordem que se encontra na sua cabeça, você não consegue formar um julgamento livre de alguns vieses que te levam ao erro. Por exemplo, se você tem que tomar uma decisão importante em um negócio, mas nesse momento se encontra com sentimentos um sentimento de raiva, por conta de algumas questões emocionais existentes na sua vida, você tenderá a tomar essa atitude, até mesmo de forma completamente irracional, tendendo a dizer não para uma ótima oportunidade, pois se encontrará em um estado de negação desse sentimento, e isso refletirá também na negação de finalidades oportunas, ou ainda caso diga sim, não pensará direito em como proceder nessa decisão, em como deveria ser a maneira correta de se dizer sim. Pois às vezes, antes do seu sim, você deveria fazer uma contraproposta, tornando as coisas melhores para ambos os lados. Percebe como ter o seu julgamento afetado pelas suas emoções pode refletir depois em outras áreas na sua vida. Por isso, antes de mais nada, não tome nenhuma decisão importante quando estiver com raiva, nem mesmo quando estiver feliz. Afinal, os dois extremos desse sentimento te levam ao erro em suas escolhas. Enfim, é preciso dispor de discernimento para que você compreenda nesses momentos o porquê deve permanecer até mesmo em silêncio, somente observando o que acontece ao seu redor e não reagindo em nada, deixando para formar um julgamento quando estiver com a sua mente calma. Nesses momentos, os pensamentos são formados sem vieses que te levam ao erro, dispondo da harmonia que precisa para se concentrar no seu raciocínio, sem os seus pensamentos estarem nublados ou mesmo confusos, por conta da desorganização naquele momento. Logo, perceba a importância que esse comportamento pode exercer na sua vida, evitando que tome atitudes precipitadas, ou mesmo que haja por impulso e ignorância de não saber lidar consigo mesmo, faltando com maturidade emocional, que necessitaria para encarar com frieza tais momentos. Outro ponto importante para formar suas escolhas, da maneira que mais faz sentido para você, está em não dar ouvidos a pessoas que tentarão atrapalhar o seu julgamento, ou, de certa forma, até mesmo tentarão escolher por você o que deve fazer. É evidente que daí não vai sair a solução para os seus problemas, ou ainda que será capaz de fazer você crescer ante uma diversidade e saber se virar sozinho. Essa atitude de enviesar suas escolhas, que as pessoas à sua volta tomam, pode ser até mesmo por um excesso de zelo pelo fato delas não quererem te ver aprender pela dor, algumas lições importantes que a vida ensina. Enfim, não existe outro meio de crescer nesse cenário que não seja você tomando as suas próprias escolhas, decidindo o que deve ser feito e deixando a sua razão te guiar nesse percurso. Entenda, você não precisa de ninguém dizendo o que deve fazer, porque você tem para isso a sua própria razão. Ela dará todas as respostas que mais fazem sentido a você ela tratará de organizar e alinhar os seus pensamentos e te mostrar o caminho a seguir. Por exemplo, você não precisa de alguém para te dizer que falar tal palavra de baixo escalão é um erro que você comete contra si mesmo. Ou ainda, você não precisa de alguém para te dizer que demonstrar raiva frente a tal pessoa apenas te fará serviço como alguém esquentadinho. Entende? De certa forma, você sempre tem consigo mesmo as respostas que precisa perante as situações.